Bom, se você de fato prestou contas da forma correta nas eleições 2018, fazendo a transmissão do arquivo via SPCE e também entregando a mídia no tribunal do seu estado, o que pode ter acontecido é simplesmente não ter sido lançado o código de atualização da sua situação eleitoral pelo cartório, isso não é comum, mas pode acontecer. O que você deve fazer é pegar o seu comprovante de entrega dessa prestação de contas que você recebeu no ato, lá em 2018, quando fez a finalização da entrega, e apresentar no cartório eleitoral para o lançamento do código que vai torná-lo elegível. Um grande abraço e até o próximo áudio.